bande guru pada dandam bhakta bindu sri chaitanya prabhu bande ananda sahoditam sri nananda nanananda Charna charana dayam gopijano samayuktam binda banam manam Bancha kalpataru ascha ki pass indi bivacha Patitanang paavone pa vishnabi pio namu namha Mukankaroti vacha lang pangong lang hetigirim Yat ki patam hangabande parama Brinda ke Snabhakti padhidevi sattva tvatva namu namaha Narayana namaskita noramcha iva norottamam Devim sarasvating vyasam tatojayo mudira Sankirtane kishna kathupadeshi Gauriya patrasya prakasane Sadaanurakta guru bhakti jogto bhakti pramada kshijago guru sadha sadaa pari bhavagnam duham padam siva virinchinutam saranya bhitaatiham puno tvaal Bande mahapurushate purushati charunar vinda jet pa de palavanakachanda manichataya bispurejeetakumapikapo vadushu adarshi purunanuraguru sasaguru saramurti saradikami kata Sri Kishna Jaitan no Prabhuneta Nando. Sri Adita Goda, Gaurabhakta Vindo. Sri Kishna Jaitan no Prabhuneta Nando. Sri Adita Goda, Gaurabhakta Vindo. Hari Kishna, Hari Kishna. Kishna Kishna Hari Hari Hari Ram Hari Ram Ram Ram Hari Hari Ajaanulammito bhujokanuka bodato Sankirtanay kapitaro kamulayotakshar Vishambaro vijavaro jagadhar mapalo Bande jagat priyakaro karuna bhatharo Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare rám, hare rám, rám, rám, rám, hare, hare. <coughs> Namám igamge tabapá dupankajam surásuroir bandito dipvarup. Bhukti chamukti chadada sinitham Baba nrupe nasada Ganga taranga ajata kalapam Gauri nirang tara bibushi Narayano Priyamanangamata Paharam Bharam Purapati Vajavi Shanatham Vagi Sajasho Badane Lakshmi Rijasracha Sambhi Tam Nishimga Mahambhaji Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama Rama Rama Ado dánam srinam dante Ridam Jachi punaha punaha simadroopapadamujad dhuli sang janma janvani. Ado dánam srinam dante iridam jache punaha punaha simadroopapadamujad dhuli sang janma janmane. Gauri Agostipati, Sisila Bhakti Shri Lama Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagat Guru, o Guru Universal, disse que se tornar uma fagulha de poeira, um grão de, de poeira aos pés de lotos de Shila Rupa Goswami Pa é o nosso objetivo real. Srila Bhakti Siddhanta Sarasati Thakwa Prabhupada Paramahamsa Jagat Guru disse se tornar um grão de poeira sob os pés de lótus Srila Lupa Goswami Pada é o objetivo final de todos nós que pertencemos à transcendental Gaudiya Mata. Qual é a utilidade desta poeira aos pés de lótus de Shilarupa Goswami Pada? É algo tão importante e no dia que nós pudermos realizar as glórias de uma partícula de poeira aos pés de lótus de Shilarupa Goswami Pada, então, finalmente, nós vamos mergulhar no oceano do amor por, puro por Deus, no Vraja Prema, no amor dos Vrajavasis por Krishna. Ah, isso é algo certo, garantido. Se nós pudéssemos realizar a beleza da poeira sob os pés de lótus de Shilarupa Goswami Pada, Naquele dia nós vamos descobrir que nós somos que nós estamos mergulhados no oceano do amor infinito, do infinito amor puro por Deus, do Braja Prema, do Prema dos Vrajavasis. E o que nós queremos fazer? Todos os nossos esforços. O que quer que nós façamos o que quer que nós tenhamos feito nas nossas vidas, tudo é igual a zero se nós não estamos uh, sob a guia e sob empenhados no serviço de Srila Rupa Goswami Pada. E por isso, o mais elevado Rupanuga Jagadguru, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, disse: se nós quisermos a ah, Pular por cima de Shilarupa Goswami Pada para mostrar algum tipo de especialidade, algum tipo de potência espiritual. Ah, se fizermos isso nós vamos perder tudo, todos os nossos esforços, o que quer que tenhamos feito. Tudo vai se tornar um fracasso se nós pularmos a autoridade de Shilarupa Goswami Pada. Então, Shandas Babaji Maharaj explicou que nós temos que realizar a beleza dos pés de Lotus Chilarupa Goswami e que somente nesse momento nós vamos descobrir quão é sujo e imperfeito o meu coração material. No dia que realizarmos o coração, ou realizarmos a beleza da poeira ou dos pés de lótus de Shilarupa Goswami Pada, todas as suas glórias. Ah, naquele momento nós vamos perceber que o nosso coração é impuro, imperfeito. Com esse coração nós gostaríamos de fazer adoração a Krishna? Com o coração ainda contaminado nós gostaríamos de fazer Rupanuga Bhajana, nuga Bhajana? Isso é o fator principal. E ninguém quer realizar esse ponto. Ninguém quer compreender, realizar espiritualmente este ponto, que primeiro é necessária uma grande purificação. Toda a sociedade gaudia, eles oram aos pés de lótus do Senhor Supremo, de Bhagavan Gorangachandra. Chandra. Eles dizem, por favor, um dia permita que nós possamos seguir Shilarupa Goswami Pada de maneira apropriada. Seguir Shilarupa Goswami Pada apropriadamente significa entender todos os ensinamentos de Sri Chaitanya Mahaprabhu do Avatar Adorado. Seguir o Goswami Pada significa isso, Anda, é em compreender os ensinamentos de Goranga Mahaprabhu. Este é um ponto secreto, fundamental. O dia que pudermos realizar os pés de lotus de Rupa Goswami Pada, Tenha certeza, que neste mesmo dia, compreenderemos de maneira total, completa, todos os ensinamentos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, todas as suas atividades, todas as, as atividades do avatar dourado, todos os seus gestos, todos os seus humores, todos os seus sentimentos, tudo o que Goranga Mahaprabhu queria nos ensinar. Enquanto ele caminhava, falava, olhava e todas as ações que ele fazia era para nos ensinar, eram para nos ensinar. Existiram, foram feitas daquela maneira para o nosso benefício. Por que podemos dizer por que nós podemos dizer que Rupa Goswami Pada recebeu toda a misericórdia, a misericórdia plena, total de Goranga Mahaprabhu? Como afirma este mantra? Srila Swarupa Rupa Ragonata, os Goswamis podem nos dar um tesouro imenso. Que pertence ao tesouro que pertence a Vrindavan Dhamma. A, a Vrindavana Transcendental. Shilarupa Goswami Pada. E Sanatana Goswami. Ambos choram e pronunciam estas palavras. Sanatana Goswami era o guru de Rupa Goswami. Ele chorava e dizia: Eu gostaria de me tornar Rupa O guru de Rupa disse: Eu quero seguir Rupa. E agora tentem entender o que significa isso. Srila Narottam Das Thakur, o grande Vaishnava que compôs a maior parte dos nossos bhajanas, dos bhajanas que cantamos para a adoração de Krishna, ele expressa um coração partido e não uma filosofia sem sentimentos, uma filosofia seca, um conhecimento sem devoção pura. Não é uma questão de gritar, pular e, e é, receber a prachada no final. Não é isso. O verdadeiro proveito da nossa vida devocional, da nossa ação em relação a Krishna é alcançar a eternidade desta, da, da benção absoluta, do êxtase infinito e nós somos muito afortunados e ao mesmo tempo nós somos desafortunados, por quê Porque não conseguimos receber uh, completamente esse ideal, esse ensinamento. Esse é o nosso ponto fraco, a alma condicionada ela não consegue mudar os seus hábitos de, do dia para a noite. E nós não podemos esperar que por conta que se alguém me der um tapa ou se eu der um tapa em você, você vai mudar tudo. Você vai conseguir alcançar a perfeição. Não é uma questão de pressionar uma, uma alma condicionada. Você é forçado a fazer isso. Isso não é karma, isso é bhakti. Eu posso mostrar afeto a você, para você. E, mas é, por exemplo, o Vaishnava vai mostrar um afeto, um amor infinito. Ele vai estender a mão para você. Mas é sua responsabilidade alcançar esta mão, esta misericórdia. Eu vou, você tem que tentar da, maior maneira, da melhor maneira possível. A cada fração, fração de segundo, eu quero estar diante do comportamento do Vaishnava puro, do Guru Charan. Eu quero estar diante do comportamento perfeito do meu Guru 24 horas por dia. O dia que eu virar a cabeça e parar de prestar atenção nisso, eu me perco no mundo infinito, no, no, no labirinto da matéria. Uh, Bhakti Pramud Purigusan Maharaj é, disse isso a Shambhas Babaji Maharaj. Shila Narottam Das Thakur chora e diz, com o coração partido, ele pronuncia essas palavras que representam seu coração partido. Shri Chaitanya Manabhishta Shtapitam Jena Butale. Então, este grande Vaishnava, Narutam Das Thakur, ele escreve essas palavras, ele pronuncia este verso. Srila Rupa Goswami, ele está falando dos pés de lótus de Rupa Goswami. Quando eu terei a chance de alcançar as alturas, a elevação dos pés de lótus, de Shilarupa Goswami. Narutam Dasdaku chora com todo o seu coração. Ele vai dizer, quando essa oportunidade única se manifestar na minha vida, a oportunidade que eu estou esperando, desde sempre. Ao momento em que meu Guru Pada Padma, observando o meu comportamento imperfeito, me rejeite e me devolva ao oceano da ilusão material. Eu tenho que saber que nesse momento eu sou responsável por esta por essa ação, mas como eu também sei que o Vaishnava puro é dono de uma misericórdia sem fim, ele pode de novo me puxar pelo cabelo, me atrair novamente para o Vrindavana, para o Vrajadama, se ele não fizer isso, eu me perco. Shilarupa Goswami Pada diz no Kirtana. Para -kabe. o the day can realize this, dia que você realizar, one and each o valor da gota de uma lágrima que cai dos olhos, rola pelo rosto de Srila Narottama Dastakur, deste grande Vaishnava que fala sobre Rupa Goswami. Desta maneira, saiba que naquele momento, no momento que você realizar o valor das lágrimas de Srila Narottama Dastakur, que escreve estes bhajans, este kirtana, em glorificação a Shilarupa Goswami, de que você realizar o valor daquela lágrima, você finalmente avançará definitivamente em vida espiritual. Isso é um sinal verde. Que sentimento elevado e perfeito está expresso nestes versos. Quando meu Guru Pada Padma, quando o Vaishnava puro, vai me puxar pelo braço e me levar até os pés de Lótus de Shilarupa Goswami Padma e vai dizer, ele vai dizer, eu estou entregando este meu Sevaka, este meu discípulo aos teus pés de Lótus, por favor cuide dele. Quando meu Guru Pada Padma vai me levar aos pés de Lótus de Shilarupa Goswami Pada, dizendo este é o meu discípulo tolo, por favor cuide dele, instrua-o. Quando, quando, quando, quando esse dia vai chegar? Isso é o sucesso espiritual. Imitar esse processo é o contrário do sucesso. Se eu imitar esse processo, se eu fingir que estou fazendo o processo, se eu pular etapas, eu não vou progredir nem 0,0001 no caminho que me leva ao Guru Parampara, aos pés de lotos do dos Vaishnavas puros. Nenhum tipo de imitação são permitidas, a imitação desse processo é totalmente proibida. O processo precisa ser feito genuinamente, passo a passo. É isso que diz Shila Das Thakur. É isso que diz Shila Rupa Goswami Pada. É isso que diz Shila Rupa Goswami Pada. Mas eu não tenho o direito de dizer, ele é o meu Rupa Goswami Pada. Eu não tenho esse direito de dizer isso. Eu não posso me aproveitar das suas glórias. É melhor que eu sinta minhas condições minha condição miserável, minha condição caída. Isso vai me dar uma vantagem no caminho de Rupa Eu vou tentar realizar a minha situação miserável, caída, na qual eu fui colocado através do meu próprio karma. E vou compreender que um dia por estar nesta posição, eu vou orar para que o Guru Varga possa nos ajudar. Muito bem, Rupa Goswami Pada e Sanatana Goswami são os instrumentos principais. E agora nós vamos nos concentrar a falar sobre Rupa Goswami Pada. Rupa Goswami Pada é um instrumento principal. Através da ajuda de quem, Goranga Mahaprabhu gostaria de implementar todos os seus sentimentos. Guranga Mahaprabhu queria nos ensinar um ensinamento muito secreto, intrincado, complexo. Como nós vamos alcançar o serviço até sob a guia do nosso Rupa Nuga Guru Varga. Rupa Goswami Pada é o instrumento principal através do qual Sriman Mahaprabhu Queria nos mostrar seu coração Queria nos revelar E ele pode distribuir o que está no seu coração Através de Vipagassana Pada. Às vezes, por exemplo Uma sandália não pode se mover Automaticamente, sozinha Como se ela fosse um fantasma Um chapal Um tamanco está lá mas essa sandália, esse tamanho, não pode se mover sozinha. E se o meu Guru Maharaj colocar aqueles chapas, aquela sandália, e se eu for aquela sandália aos pés do Guru, o sapato pode ir em qualquer lugar, a sandália pode ir em qualquer lugar, porque é o Guru que está se movendo. A sandália, pessoalmente, sozinha, ela não vai para lugar nenhum. Mas se meu Guru Maharaj vestir esses sapatos Vestir essa sandália A sandália pode ir, aquele tamanco pode ir em qualquer lugar Mas se o tamanco vai dizer É a minha capacidade de andar por aí, pelo mundo Então ele perde tudo Ele perde a sua própria utilidade Ele perde a sua função de serviço Tudo acaba Se ele acha que ele é O distribuidor daquele conhecimento Aquele que está agindo isso está escrito claramente no Chaitanya-Sharitamrita. Srimano Mahaprabhu pessoalmente diz. Mahaprabhu pergunta, como é possível? Ninguém consegue realizar o que está no meu coração, o que eu queria dizer, o que eu queria sentir naquela ocasião. Como foi possível? Para que Irupa, como foi possível que Irupa pudesse entender o meu coração so, perfeitamente? So, how is that então Chaitanya Mahaprabhu pensa e se pergunta, como é possível que Irupa so, entenda Irupa. meu coração? Então Sarupa Damodar vai dizer, ele realiza seu coração porque ele recebeu toda a tua misericórdia. Você está se perguntando como foi que ele realizou o seu coração e a resposta é Ele realizou seu coração porque com certeza a sua misericórdia plena tocou a sua consciência, tocou o Rupa Goswami, Mahaprabhu sorriu. Ah, é verdade então? É assim? Claro que é, é o próprio Mahaprabhu que passa esse conhecimento para a Swarupa Damodara, para que a Swarupa responda dessa maneira. Ele vai dizer, quando eu encontrei com ele em Hillerabad, eu sabia que ele era o candidato perfeito para capturar, reservar todos os sentimentos, todos os êxtases eternos dos Vrajadhamas, dos Vrajadhamas, de Vrajadama. Sarupa, você está certo. Quando eu ouvi, vi, eu realizei que ele era a pessoa mais adequada, mais perfeita para realizar e condividir raça com todos. E por isso, eu quis explicar os segredos do raça do raça para ele. Você também pode falar sobre isso Suarupa Damodara Você também pode falar sobre isso Disse Mahaprabhu Ele permitiu isso Para Suarupa Ele disse, Suarupa, você também pode falar assim como ele Todos os segredos Do Rasa Tattva Este verso em bengalês explica esse fato, um bengali. Todos os segredos, é, impossíveis de serem compreendidos do você pode explicar. Na verdade, essa complicação é complicada para a alma condicionada. Mas, na verdade, a beleza e o amor puro de Radha Govinda são naturais. Para quem alcançou a perfeição Para quem alcançou o Bhakti Pura Por que nós pensamos que seja algo difícil? Porque nós estamos contaminados Que tipo de segredo pode estar lá? Erada e Govinda Quem erada? É quem é Govinda? Eles são Deus Quem é Govinda? Ele é Erada Quem é Erada? Ela é Govinda é Govinda não há diferença entre eles, só Eva, só só Eva, só, ele é ela e ela é ele. Que segredo pode estar por trás disso? Então, com a raça Lila, quando você vai falar da raça Lila, você pensa que seja algo sujo, por quê? Porque você está com o coração contaminado. Não há nada relativo à luxúria, na Rasalila. Krishna brinca com a sua própria imagem diante do espelho. Quando nós ficamos de pé diante do espelho, nós vamos dançar, cantar. O que eu vou ver? O que eu vou ver diante do espelho? Aquilo que eu faço, não é? Aquilo que eu sou, aquilo, a minha forma. Então, da mesma maneira, temos que entender a relação de Radha Krishna. Assim como diante do espelho que eu estou fazendo, o espelho faz também. Existe um único tattva no mundo inteiro, no, no, nos infinitos, nas todas as realidades. Não existe outro tattva. A verdade suprema é o próprio Krishna. Então, como é que nós vamos perguntar? Como é que alguém poderia achar que Krishna estivesse fazendo algo ilegal, algo sujo, algo luxurioso? Qual é a diferença entre Krishna e nós? Krishna é a realidade única, é o infinito personificado. Só existe Ele. Então, Mahaprabhu dá uma permissão aberta para sua roupa Goswami, para sua Goswami, Pada. Você também, como Rupa, pode falar sobre os segredos da Rasa Lila. E por que Mahaprabhu não diz isso aqui pode ser pronunciado por todos? Por que ele não disse, ok, todos podem falar de Rasa em nos mercados, em qualquer lugar? Oh, pode falar sobre isso abertamente. Por que ele não disse isso? Ele não disse isso, por quê? Mahaprabhu é tolo? Ele é um tolo? Ele não sabe o que ele está falando? É uma situação muito penosa o que hoje acontece, as pessoas falarem disso abertamente como se não fosse necessária uma purificação, a limpeza dos anartas. Isso, falar disso sem limpar os anartas significa pular Rupa Goswami Pada. E você vai cair se você fizer isso 100%, não existe outra possibilidade se você pular as etapas de purificação para conversar sobre os... para ouvir e falar sobre os passatempos de Radha Krishna, sem ter se purificado. Você vai cair. Como falar então sobre isso? Uh, existe um oceano infinito relativo à transcendência, relativo a Krishna Prema, o amor puro por Krishna. E Rupa Goswami Pada, como indicava Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ele dizia, nós não podemos pular Rupa Goswami, você vai cair se você fizer isso. Rupa Goswami queria nos dar uma, uma imagem completa, do Através do seu Upadeshamrita, deste texto, chamado Upadeshamrita. E desde o começo ao fim deste texto do Upadeshamrita, o que está escrito lá? De onde ele recebeu esse ensinamento? Do próprio Chaitanya Mahaprabhu. Da, da fonte mais autêntica. O mundo inteiro se confunde. Rupa Goswami quis nos ensinar o, ponto, o primeiro ponto. Tente controlar os seus órgãos dos sentidos. Não tente apontar contra o Guru's Guru Vaishnava. dizer que Bhaktinoda ou Bhakti Sarasvati Thakur Prabhupada são inúteis, que eles deram instruções imperfeitas. Tente ver os defeitos em você, não neles. É melhor você dizer, eu sou imperfeito, ao invés de acusar o que os Vaishnavas puros disseram. Como diz o mantra Vachovegan, aquele que controla todos os seus próprios sentidos, ele pode fazer um mundo discípulos si, e pode ensinar para todos os mundos. E por quê? Por que não há problema? Porque ele não quer fazer discípulo si nenhum. Porque ele não deseja fazer de ninguém seu discípulo, ele pode se tornar o mestre de todos. Porque os órgãos dos sentidos, a sua mente está sob controle. Vachuvegan, o que ele fala. Quando o Guru e o Vaishnava perguntam para você, o que, é que você cozinhou hoje? Isso também é bhajana. Você não consegue entender. Ele quer que você se inspire em oferecer os alimentos a Krishna através do amor que ele tem por você. Isso é uma técnica que o Vaishnava faz para nos levar até o Bhajana. O Guru não fala de coisas materiais, o que aconteceu lá na vila, o que aconteceu na cozinha. O Gurudeva nunca fala de coisas materiais. Todas essas coisas têm um significado para nos incentivar a entender Bhakti. Então, nós temos que entender o que Rupa Goswami queria nos ensinar, entendendo o seu coração. Um dia, eu tenho um desejo de Shambhava, mas meu desejo não é algo final, é a aprovação de Nityananda que é a, a aprovação. Que valor tem meu desejo? Eu posso desejar tantas coisas. Qual é o valor do meu desejo? Se ele não está aprovado por Nityananda, então, esse desejo está, pertence ao falso ego. Eu vou discutir isso, eu vou falar sobre aquilo. Quem sou eu que decide? Quem, quem é que decide? É Nityananda. Portanto, Prabhupada Bhaktisiddhanta discutia o upa de Shamrita nas margens do Radha Kunda. Prabhupada Bhaktisiddhanta explicou o upa de Shamrita diante dos gaudias devotos transcendentais, diante do Radha Kunda. Ele não conseguia falar. Mesmo estando ali, as lágrimas começaram a jorrar e a garganta dele fechou porque existiam pessoas estranhas ali, pessoas que não estavam purificadas, então ele parou de falar. Para Bhaksidanta, ao se lembrar de Shilarupa Goswami Pada, ele se lembrava de Radharani, porque Rupa Goswami Pada significa... Se lembrar de Rupa Goswami Pad significa se lembrar de Shri Matiradharani. Existe uma pequena diferença. Por quê? Nós temos que entender qual é essa diferença. A diferença é que Rupa Goswami quer servir Radharani. É por isso que nós temos que servi-lo. Porque nós realizamos os pés de lotos de Shri Matiradharani através de Shri Lupa Goswami. É por isso que o nosso Guru Varga ora a Shri Rupa Goswami então, dessa maneira, Shrarupa Goswami escreve, desde o começo, se não existe um controle dos órgãos dos sentidos, da mente, não, vá, não há o início da vida espiritual, você não pode nem dizer, nem afirmar. Você não tem direito de se aproximar dos, dos ensinamentos de Chilarupa Goswami Pada, porque isso significa que você iria descartá-lo. Você quer se tornar um grande acharya descartando Chilarupa Goswami Pada, mais importante do que Chilarupa Goswami Pada. As suas atividades, as suas explicações, a sua, a sua filosofia, eles vão confirmar que você é uma alma caída se você pular esse essa obrigação, essa, essa instrução. Shilarupa Goswami disse, você primeiro precisa se purificar, entendeu? Então não, não existe essa história de que nós não precisamos nos purificar para falar de Rupa Goswami, porque ele mesmo deu essa instrução. E o que eu estou dizendo aqui, diz Bhakti, eh, diz Shamdas Babaji Maharaj, esse é o Siddhanta de Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati Prabhupada. Eu posso provar isso. Foi ele que afirmou isso, não sou eu que estou dizendo isso. Esse é o ensinamento principal, o primeiro passo. E depois ele vai dizer que o que que é, então ele primeiro ele vai dizer que nós precisamos controlar os sentidos. E depois ele vai dizer o que, que é favorável para a vida espiritual e o que é desfavorável para, para, para a vida espiritual. Então ele vai dar esses dois primeiros versos. Eu não vou pensar ele nasceu aqui, ele ele o pai dele era assim, ele estava lá. Eu vou falar hoje de Shambhava. eu quero seguir os seus pés, os pés de Bhakti Siddhanta Sarasvati Prabhupada, que falou dessa maneira. Bhakti Pragyanakesha Goswami Maharaj nos ensinou dessa maneira. Tente entender a forma de Rupa Pada, de Rupa Goswami Pada. veja a beleza da sua filosofia, a beleza de Rupa Manjari que é a personalidade eterna de Shiralupa Goswami Pada, e veja que seu coração está contaminado e feio como o coração de Putana, daquele demônio que tenta matar Krishna. Putana chora, e ela diz para Krishna, por favor, oh, me largue, me largue, me largue. Krishna pensa, você me colocou no seu colo como se você fosse minha mãe, agora você quer me descartar, você quer que eu vá embora. Krishna diz, ou eu não chego perto de você, ah. ou se você chega perto de mim, eu não posso largar essa pessoa. Krishna tem esse princípio. Ou eu te descarto, Krishna diz, porque você se comporta de maneira é, imperfeita. Hum? O que que você, e vou te dar o que, você não, o que você acha que você precisa. O que, que você quer? Posição? Dinheiro? Então eu dou isso para você. Mas quando Krishna vê alguém que quer ficar com ele, e que prefere parar de viver se ficar longe dele, aí sim Krishna dá a si mesmo, dá seu próprio coração a essa pessoa. Então Krishna tem dois comportamentos, ou ele nos rejeita porque nós estamos nos comportando de maneira imperfeita e suja e contaminada, ou ele nos abraça porque nós estamos nos purificando e caminhando em direção ao serviço perfeito. Então, nós precisamos que as linhas se encontrem num único ponto. E Krishna vai dizer, meu princípio, meu princípio é muito reto, muito rigoroso. Ou eu descarto alguém ou eu aproximo alguém. Eu, ou eu trapaço alguém que quer agir como um trapaceiro. Mas se Krishna te abraça, como ele abraçou o Putana? Ele teve que... Ele não vai soltá-la mais. Ele vai dizer, mãe, o que você está dizendo? Você veio aqui na forma de mãe e quis me dar leite, mesmo que estava envenenado. Eu não vou mais largar você. Como que eu posso deixar você? Eu te abracei. Putana estava gritando, me deixe, me deixe, me deixe. E essa é a condição do meu coração. Eu quero pedir para Krishna me deixar em paz para que eu corra, através de, uma, corra de volta para Maya, mas com o coração assim sujo, como que eu posso dizer que eu sou um Rupa Nuga, que eu sigo Rupa Goswami, que eu vou fazer Rupa Nuga Bhajana, que eu vou adorar Krishna como Rupa, Nuga, como Rupa Goswami ensina. Anuga significa rendição, rendição a Rupa, Anuga. Quem me deu essa audácia para trapacear o mundo inteiro e dizer que eu posso ser um Rupa Anuga sem purificar meus defeitos, meus anartas? Quem por tempo infinito você irá para o inferno se você seguir esse caminho? Qualquer título que você tenha desfrutado na vida, seu título pode ser do tamanho de um quilômetro que os tolos vão lhe dar um quilômetro de, de título, não, não interessa para Krishna. Não adianta que você tenha títulos de acharya, disso e daquilo. Isso não importa para Krishna. Ele quer que você siga o que Rupa Goswami Pada determinou. O que é favorável para o seu bhajana e o que é desfavorável para o seu bhajana. Realize isso. Esse é o segundo passo. Então, como, e depois disso, como desenvolver uma relação doce com o Guru dos pés de Lótus e com na Vestinava Não é que você vê um canista adhikari vindo... Não é que você vai demonstrar a mesma honra para um canista Adhikari, para um iniciante, para, mesmo que ele esteja vestido como Vaishnava, cheio de guirlandas, de não sei qual templo, se você, você vai dar a mesma honra para ele e para o Vaishnava puro, então é porque você não entendeu nada. Você tem que então cantar japa e, fazer, e se purificar para você conseguir enxergar essa diferença, a diferença entre o Vaishnava puro e aquele que só parece um Vaishnava. Não é uma questão de idade, Sim, existem idiotas de 90 anos, você vai dizer que os, so, que os velhos precisam ser, ser, ser é, honrados, o que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com isso? Que um sênior precisa ser honrado, que um, qualquer velho de 90 anos precisa ser honrado, não é, não é só uma questão material de idade, é preciso que haja uma realização espiritual no coração. Você precisa aprender a realizar o estágio de um Vaishnava. E Bhaktivinoda Thakur também vai explicar. Mas quem lê os Arates, quem lê uh, os, os, os, os bhajanas, os kirtanas escritos por Shila Bhaktivinoda Thakur? Ninguém presta atenção. As pessoas. Narutam das Thakur também escreveu bhajanas falando sobre isso. Você precisa realizar o Vaishnava. Você não pode honrar todos como se todos estivessem o mesmo nível. Qual é o significado deste verso? É difícil de realizar. E às vezes eu me lamento de Shambhava. Se vocês pudessem falar em Bengali, se vocês pudessem falar em Hindi, sânscrito é muito difícil, talvez. Alguns podem aprender sânscrito. Mas é muito difícil. Seria mais fácil para mim trocar, abrir meu coração para vocês em Bengali. Mas agora existe ainda uma barreira. Nós falamos de línguas diferentes. E eu estou tentando do meu melhor. Mas eu não estou trapaceando vocês, eu estou tentando com todo o meu coração, eu não tenho qualificação, mas eu estou tentando explicar para vocês pelo menos um simples kirtana, uma canção sagrada, a sua consciência vai se purificar se você tentar entender. Sua consciência precisa então, ele, se purificar e você vai, finalmente vai entender, caso contrário, você se perde. Eu me lembro de muitos detalhes relativos a isso, de Shambhava Um dia, um cientista indiano, ele foi encontrar com Einstein, com o grande Einstein, obviamente grande do ponto de vista Quando material. Einstein, quando ele se encontrou com Einstein, ele era um homem muito simples. A raj está citando um verso em Bengali. Em sânscrito, desculpem. Por que você veio até a mim? Einstein falou em sânscrito com eles. E os indianos falaram, você, e, e os indianos falaram, me desculpe, senhor Einstein, mas a gente não entende sânscrito. E, e, e, e Einstein pensou, ué, você vem da Índia e não sabe sânscrito? E eles responderam, é uma língua morta. E Einstein falou, você acha que o sânscrito jamais morreu, seu tolo? sânscrito é a língua mais sofisticada, nos próximos 50 anos, os computadores vão entender sânscrito, não inglês, agora os computadores ainda só conseguem entender inglês, mas daqui a 50 anos de Shambhaba, os computadores vão entender sânscrito, os computadores vão falar sânscrito. Vão entender sânscrito, porque a pronúncia do sânscrito é perfeita e porque a declinação, a gramática do sânscrito é perfeita. O latim, o alemão, o inglês não são línguas perfeitas quanto o sânscrito, eles não são tão complexos e tão declinatórios, isso já foi comprovado. Então, quando eles responderam assim para Einstein, Einstein disse: Ué, vocês não sabem falar nada em sânscrito? Vocês estão vindo da Índia? Enquanto o sol estiver lá, a lua estiver lá, ninguém, nenhum estudioso, nenhuma figura pode desonrar o sânscrito. A pronúncia, o significado são tão precisos que qualquer pequeno erro que você faça transforma o significado. É a língua mais científica de todas. Se eu digo K-E-M-L, o que você pode dizer? Se eu perguntar, qual pronúncia Camel. Camel. Mas se eu digo Kamala, pode provar que estou errado? Se eu digo Kamal, você pode provar. então esse K-E-M-L. Kamal. Kamal, Quer dizer o que? Kamal Hussein, por exemplo, para os muçulmanos significa o nome de um homem. Você pronuncia de um jeito e pronuncia de outro. E se eu digo Kamalá, você não vai poder dizer que este há um erro. Por exemplo, ah, Maharaj está dizendo que existem línguas que não há uma pronúncia fixa. Você vai dizer kamal ou kamala. Por exemplo, isso acontece em muitas línguas que você pode pronunciar a mesma palavra de um jeito ou de outro, que existem dialetos e sotaques, mas o sânscrito não admite isso. A Maraj está fazendo um exemplo aqui na Índia sobre Bagbazar. Quando eu comecei a aprender o y então, uh, Maharaj está falando do processo de aprendizado das sílabas em sânscritos. Ele tentou aprender e não conseguiu. Falando de alguém que tentou aprender e não conseguiu. Ele, não, ah, ele rejeitou aprender inglês. Mas ele disse, eu, eu, essa língua não dá para entender, mas o sânscrito, eu, eu presto reverências para o sânscrito. Eu disse, este Vaikanas Maharaj, que era um grande Vaishnava. Então, por que nós estamos falando sobre isso? Kirupa Goswami e todos os Goswamis escrevem em sânscrito. Mas nós recebemos uma vantagem, porque Bhakti e Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, eles eh, deram a essência, a, a, a nata dos escritos dos Goswamis, de Rupa Goswami Pada. Rupa Goswami nos ensinava como controlar os nossos sentidos, as nossas emoções, para que você possa entrar no Krishna Bhajana. Depois disso, nós vamos falar sobre o que é favorável, o que é desfavorável. Como um honrar quem e quando? De que maneira nós temos que prestar reverências aos diferentes níveis de Vaisnavas? Isso está explicado também. Você entende o que eu estou dizendo? Se você puder entender o Kirupa Goswami Pada, e o que Narottama Dastakura queria dizer, de acordo com o grau, eu não posso dar a mesma honra a Bhakti Danta Sarasvati Thakur Prabhupada e um Vaishnava caído, isso não é possível. Se você fizer isso, você nunca vai alcançar Bhakti. Primeiro você tem que praticar e se estabelecer e realizar a diferença entre cada um dos Vaishnavas. E aí, finalmente, você vai poder fazer serviço. Se você quiser chegar de maneira forçada diante de um Vaishnava muito, muito, muito elevado, existem todas as possibilidades de que você caia, porque você não vai entender os humores deles. Você fala, por que, que ele fala assim? As pessoas dizem que ele é um grande Vaishnava. Você não vai entender porque você não está preparado para entender. E você pode cair porque você vai julgá-lo. Eu queria explicar a palavra Sanga. Durante um mês ou dois meses, só sobre a palavra sanga. É uma palavra muito científica, ela tem significados muito específicos. Então Srila Das Thakur, ele escreveu que de acordo com o nível do Vaishnava, eles devem ser honrados. Se você pode servi-los, depois de honrá-los, entendendo o nível em que eles estão, você finalmente pode receber misericórdia deles. Caso Se você não honrar o nível de consciência, a gradação de um Vaishnava, você não vai conseguir receber misericórdia dele, nem conhecimento dele. Então, Maharaj está dizendo que as pessoas podem ficar chateadas com ele porque ele fala dessa maneira. Mas sim, eu falo dessa maneira porque essa é a maneira correta. Quem vai fazer um festival? Quem vai fazer uma distribuição de prachada? Quem? Esse é o primeiro ponto. Ah, eu vou tomar prachada aqui, eu vou tomar prachada lá. Mas quem está distribuindo, distribuindo aquela prachada? Ela está limpa ou está contaminada? Quem é que ofereceu ela a Krishna? O Vaishnava puro não aceita qualquer tipo de prachada. Hum. Eles não vão fazer isso, porque isso faria que você caísse. Então eles não vão aceitar a prachada cozinhada por qualquer pessoa. O Vaishnava nunca vai lhe inspirar a ir para o inferno. Ah, Vava vá, vá, vá para o inferno Eu também. Eu sou um Vaishnava, mas você pode ir para o inferno. Ou seja, ele nunca vai te dar uma indicação que leve você a cometer um erro. O Vajnava nunca vai fazer isso. O Vajnava é muito rigoroso. Ele ama você, mas ao mesmo tempo ele pode lhe dar um tapa na orelha. Eu já bati em tantas pessoas, as pessoas vêm me visitar, eu sento ali, e eu pá, dou um tapa aqui, bato na bochecha da pessoa. Por quê? Porque esse é o meu amor. Se você conseguir suportar, e aí você vai em frente. Se você quiser ficar, se sua mente quiser ficar agitada contra mim, eu vou rir e vou trapacear você e vou embora. Rupa Goswami nunca trapaceava tra as pessoas, não, nem Narottam Das Thakur, nem Sanatana Goswami. Por isso que eles eram duros, às vezes, porque você não precisa entender sânscrito. Eles escreveram, uh, Bhakti Vinoda Thakur re retraduziu tudo isso em Bengali, está tudo muito claro, em duas línguas, em sânscrito e em Bengali. Se eu puder entender a grandeza de um Vaishnava. Isso é o ponto fundamental. Primeiro ponto. Então, finalmente, Shilarupa Goswami Pada vai nos dar um conselho definitivo. Qual é o conselho definitivo que ele nos dá? O que significa o conselho definitivo de Shilarupa Goswami Pada? O conselho definitivo de Goranga Mahaprabhu. Goranga Mahaprabhu. Prio Sarupe, deito Sarupe, premo salupe, samajá rupe. Olá. Você está seguindo? Very nice. Tadei gorupe, nijá rupe, tatá rupe, somilhaço rupe. Se você entender esses significados, os significados desses mantras, você enlouqueceria, eles são fortíssimos. E esse é o significado de Rupa Goswami Ele adquiriu, ele comprou, ele se amarrou ao coração de Chaitanya Mahaprabhu, para sempre. Ele é Rupa Goswami Pada. O conselho final definitivo de Rupa Goswami Pada é idêntico ao conselho definitivo de Goranga Mahaprabhu. E qual é esse conselho? O que ele nos aconselha? O que Rupa Goswami Pada nos aconselha? Você consegue entender este verso? Você realiza o seu significado? Esse é o conselho final, mas você não pode entendê-lo? Você pode cantar isso comigo? Não, você não aprendeu ainda este verso? Você tem que aprender. Você tem que se esforçar ao máximo. O significado é algo muito secreto, muito secreto. Essa, esse verso inteiro contém o espectro completo do Rupanuga Bhajana. Se nós explicássemos somente este verso, palavra por palavra, abrir como um mágico. Eu vou abrir um origami, um papel, que estava dobrado, como um mágico, que abre um papel que não tem fim. Mas isso aqui não é uma mágica, isso aqui é algo real, prático, é uma filosofia prática, espiritual, verdadeira. Então existe um campo infinito aberto para Chilarupa Goswami Pada através de um único verso. Qual é este verso? Você deveria se lembrar, ninguém pode trapacear você. o que, que eu disse entender este verso pode nos deixar impressionados não tente seguir o ideal das almas condicionadas. Se você aceita que uma alma condicionada é o Vaishnava puro, essa é a sua escolha. Você pode fazer isso. Eu não vou brigar com você, mas isso é tolice. Você vai aceitar uma alma condicionada? O ideal de uma alma condicionada? Por isso está escrito, Goswami pada. É algo muito interessante, é muito, muito inteligente. Ele, ele escreve Sukirtanamu. O seu esforço material não vale, ele deveria ser rejeitado. Você tem que seguir as instruções de Shila Bhaktisiddhanta Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Rupa Goswami Pad, Jiva Goswami Pad, Rupa Aracunata Padhe. Como diz este verso de Narottam Das Thakur. Um único kirtana dele pode nos dar sucesso espiritual. O das Shuradas Babaji Maharaj tinha um livrinho de kirtan embaixo do braço. Aquele era o tesouro. Um livrinho de kirtan embaixo do braço ele levava, como um grande tesouro, para cima e para baixo. As pessoas podiam tomar aquele, mas aquele livrinho de kirtana ele não deixava ninguém pegar, nem que cortassem sua garganta. O livro de Das Thakur, ele colocava embaixo do braço. Ele não tinha nada, mas andava com esse livrinho. Essa é a explicação dos versos de Rupa Goswami Pada, esses kirtanas. Nós temos que seguir o ideal de Shila Bhaktivinoda Thakura. Caso contrário, não faremos Bhakti, será um grande problema. Shila Rupa Goswami Pada queria nos dar coisas incontáveis. Eu não tenho tempo de discutir todas essas infinitas coisas, o que fazer. Um dia, Shirarupa Goswami Pada deu um livro para Raghunathas Goswami. Um livro chamado Lalit Madhava. Mas a condição de Raghunathas Goswami se tornou muito, muito dolorosa. E Rupa Goswami tirou aquele livro das mãos dele, porque ele lhe chorava. Ele queria morrer, abandonar o corpo, de tanto sentir separação de Krishna. Então Rupa Goswami tomou o livro das mãos dele, para salvar o Bhajana de Raghunatha. Ele falou, leia esse livro. Ele, mas ele começou a ler e começou a chorar noite e dia. Ele ia morrer Rupa, Rupa Goswami falou, devolva o livro. Por que? Me devolva o livro. Tome esse outro. Rupa Goswami escreveu um outro livro. Aqueles que ouvem esse Harikata com o um coração leviano, eles não conseguem entender nem do começo ao fim esse livro. Se a pessoa tem um coração leviano, se ela não está purificada, ela não entende nada, do começo nem ao fim. Porque Goswami estava lendo aquele outro livro e começou a chorar sem parar. E Goswami escreveu um outro livro. Dankeli Koimudi. E começou a rir e. Cantar e ficar feliz depois de ler esse livro. Porque ali tem um jogo entre Radharani e Krishna. Krishna vai pegar um pedaço de madeira e vai parar, Radharani. Isso aqui, você não pode andar aqui, porque aqui tem um pedágio, você tem que pagar uma taxa. E Krishna. E Radharani falou: que, que, que, que, que, que pedágio é esse? Que tem que pagar alguma coisa aqui? Quem que colocou isso? Ele falou: Não, você tem que pagar aqui. A gente vai contar para o rei que você não quer pagar. Pode contar para o rei, o que, que é rei que você vai contar? O que, que o rei vai fazer contra mim? Então existe essa brincadeira entre Irada e Krishna. Irada Arani está carregando potes de, de creme, de, de, de leite, de, de, de iogurte. Mas Krishna não deixa ela passar. Você vai ter que me dar uma taxa. Que taxa? E eles brigam. E é muito engraçada essa, essa discussão deles. O Maharaj está contando que ne, ele foi nesse lugar. Lá, lá é um lugar muito quente, faz 48 graus de, de centígrados de temperatura. Se sua como um louco ali. Uma vez eu fiz uma Shandas Babaji de Maharaj, deu Harikata lá. E ele recebeu algum, algum chapati lá de doação que o Senhor Supremo mandou dar para ele. Ele aceitou. Então, eu gostaria de falar muito de Shambhava sobre os escritos de Rupa Goswami Padla Lit Madhava, todos estes livros, Rasamrita Sindhu. O que não está escrito no Rasamrita Sindhu, no Padyavali, são tesouros incalculáveis, imensos, que se abrem. Pelo desejo de Shilarupa Goswami Pada, pelas palavras de Shilarupa Goswami Pada. Ele quis nos dar infinitas bênçãos, muitas coisas. É uma história infinita. Eu posso tocar um ou dois pontos. Porque na verdade trata-se de um oceano. Quando Rupa Goswami Pada e Anupam eles saíram de casa, e Sanatana não podia ainda, não pôde fugir da prisão do rei. O rei falou, você vai ter que agir como primeiro-ministro, mas ele disse, não, eu não posso mais, não posso continuar nessa posição. Ele disse, eu dependo de você, você tem que agir, eu não posso fazer mais. Ele falou, eu, acabou. E Sanatana foi posto na cadeia pelo rei, se você não fizer, você vai para a cadeia. Ele falou, então me prenda. Ele prendeu Rupa e Sanatana. Rupa fugiu antes, mas Sanatana não conseguiu fugir. Rupa e Anupam fugiram na direção de Chaitanya Mahaprabhu. Eles sabiam que Mahaprabhu estava na direção de Vrindavana e correram naquela direção para alcançar Mahaprabhu. É uma história cheia de detalhes. Eu vou tocar somente alguns pontos agora de Shambhava. Quando Rupa Goswami Padua encontra Mahaprabhu. E naquele momento Mahaprabhu ensina o Tattva para ele. Porque o Senhor do Supremo pode fazer o que ele quiser. O Senhor Supremo pode me usar como instrumento. Não é mal é o que deveria nos surpreender, ele é o Senhor Mahaprabhu Supremo. Então Mahaprabhu ensina para ele o Tattva. Ele depois diz, Rupa, eu vou lhe dar o gosto de uma gota do oceano de amor infinito que Krishna é. E eu vou lhe dar uma gota. Abra a boca. Como uma, uma dose homeopática. Tome. Quando você conseguir experimentar esse gosto, você nunca mais vai se esquecer de Krishna. Então, quando Rupa Goswami estava lá, e Mahaprabhu também, por um arranjo do Senhor Supremo, Balabacharya, que na verdade era do Gujarati, e que era um, um Brahmana de alta classe, ele estava nessa cidade, numa vila, onde é, os três rios se encontram, os três rios sagrados se encontram, o Ganges, o Yamuna e o Sarasvati. É uma história longa, mas ele vai tocar Rupa Goswami e ele diz, não toque, não toque Rupa. Rupa é uma alma caída. Uma alma caída? Olhe para ele. Mahaprabhu, na verdade, fez este propósito. Ele sabia muito bem que Balabhacharya tinha falso ego. Ele se achava muito elevado. Então, ele disse, não toque eles, eles são almas caídas. Rupa e, Sanat, rupa e Anupama estavam lá. E, e, e esse Acharya que tinha esse ego que estava lá, Estranhou, ele falou, nossa, mas é... porque ele tinha muito ego, então Mahaprabhu testou ele, disse, não toque neles, porque eles são muito caídos, Mahaprabhu pode brincar com você e desmontar você, ele faz brin brincando, ele trapaceia e mostra o nível que você está. Então o que aconteceu? Eles se encontraram e foram tomar prachada. Eu não tenho tempo agora de explicar sobre o diálogo deles. Mas nós não temos tempo de discutir este verso agora. Eu vou tocar um ponto, porém, fundamental de Shama Das Babaji Maharaj. Para que você veja as joias que estão contidas nesse ponto. Quando esses Goswamis, seguindo as instruções de Garanga Mahaprabhu, descobriram todos os lugares sagrados de passatempo de Krishna, vocês têm que ir para Vrindavana e desenhar um mapa de onde aconteceram os passatempos, as pessoas estão confusas, disse Mahaprabhu. Você tem que escrever sobre o Rasa as pessoas não sabem o que é, todo o Siddhanta Perfeito, As pessoas têm que. Vocês têm que reescrever tudo. De acordo com o Siddhanta, a responsabilidade foi dada a Jiva Goswami Pada. E o foi dado a Rupa Goswami Pada. O Shastra foi dado a Sanatana. E eles tentaram servir o Senhor dessa maneira da melhor maneira possível, noite e dia, para cumprir o desejo de Chaitanya Mahaprabhu. Mas o desejo de Mahaprabhu é infinito. Você canta isso num kirtana, mas antes você nem percebe. Uma canção é mais do que suficiente para derreter os corações, mas quem escuta essas canções, quem canta essas canções, ah, não tenho tempo Maharaj, que tempo que eu teria? Nós dizemos, então Chirarupa Goswami, Eles não, não, não, não, não estavam, tinham construído um baja na estavam dormindo embaixo de uma árvore, escrevendo livros ali. De noite a uma da manhã, Rupa Goswami, em Terikadam, ele tinha acendido uma fogueira. Uma floresta cheia de lobos, chacais. E Maharaj está dizendo que quando ele esteve lá, em Vrindavan, na verdade, eu nunca posso ter, dizer que eu já estive em Vrindavana, mas, enfim, a Vrindavana material. Eu ouvi que os Vaishnavas encontraram um lobo, não, um leopardo, não um lobo. E todas as pessoas da vila estavam querendo matar o, o leopardo com um pedaço de, de madeira de todos os lados. Todos estavam, os brajabassas estavam lá em volta dele. Naquela ocasião, eu ouvi essa história que alguns bandidos vieram para roubar a Vigraha, a deidade do templo ali. Maharaj está contando de uns bandidos que quiseram roubar as deidades de uma localidade chamada Etapeta. Isso aconteceu várias vezes. Nanda Baba mandou fazer um dragão, uma, uma uma estátua de um dragão. Porque quando Krishna apontava de criança, quando ele era criança, ele falava, olha o dragão aí, ó. se você se comportar dessa maneira... Então, esses bandidos quiseram roubar essa, essa, essa estátua. E eles roubaram e subiram no avião, mas a polícia pegou eles em Delhi com esse, com esse dragão que tinha sido mandado fazer pelo pai de Krishna. Nanda Baba ele, ele, ele, ele, ele ameaçava Krishna com o dragão. E Krishna ficava com medo do dragão e comia tudo. E os nossos pais diz Maharaj, meu pai também fazia isso. Você não dormiu, você não vai dormir? Sabe quem quem vem? Darukarakushi. Tarakarakushi. A serpente alada virá. E eu dormia, com medo. Eu não estou brincando, meu pai falava assim. Os dragões são considerados é, formas demoníacas na, na cultura védica. Cadê o dragão? Quero ver. As crianças hoje em dia não têm mais medo, elas desafiam, elas acham que não existem. Naquela época ela falava, olha, se você não se comportar direito, hoje a serpente alada vai vir aqui. E a gente ficava com medo e obedecia, e ia dormir. Mas hoje em dia as crianças não têm medo de nada. Então, Rupa Goswami Pada estava, ficava em Terakadamu. E uma vez eu fui até lá, no Bhajanakuti de Sanatana Gosau, na beira deste rio sagrado, e eu pronunciei o Harikata lá. Eu não sei de onde vem essa minha, essa minha boa sorte, porque eu sou o tolo número um de Shambhava. Ele deu Harikata. Maharaj deu Harikata em lugares onde nem os, os Gaudiya Vaishnava os, os, os são convidados para ir. Ele se lembra, ele apontou para o Tarum, o Tarum estava lá comigo. Nós ouvimos o seu Harikata na, in, na internet, escondido. Aqui eles ensinam, o contrário do que você fala, mas a é gente esconde do seu Harikata escondido. Como é que eles escutam? Não sei, é uma magia do Senhor Supremo, é um arranjo do Senhor Supremo. Mas na época que eu fui dar esse Harikata no Bhajanakutir de Sanatana Goswami, não tinha filme nem gravador. Muito bem, em Shilarupa Goswami Padra, ele estava lá, em Terikadami. Em um dia, Sanatana Goswami Padre, eles ficavam longe um do outro, assim, um espaço que dava para ir a pé. Naquela época não tinha carro, então ele, todo mundo andava. Mahaprabhu andou durante dois anos pelo sul da Índia. E você vai lá, fica sete dias. Eu fui e voltei. Sete dias de avião, voltei rapidinho. Mahaprabhu andou lá durante dois anos, andando a pé. Você consegue imaginar isso? Que diferente vida. Então, Sanatana Goswami e, e, e Rupa Goswami não se chamavam de irmãos. Né? Eles se chamavam como guru. Eles eram irmãos biológicos, mas Rupa reconheceu Sanatana como superior a ele e o aceitou como guru e chamava ele de Gurudeva. Assim como um, Thakur reconhecia é, é, Baksidanta Sarasvati Thakur Prabhupada reconhecia Baknanda Thakur como seu guru, não como seu pai. Então, um dia eles estavam lá fazendo seva e eles não, não tinham nada para comer. Eu falei, Nossa, se eu conseguisse pelo menos um pouco de leite, arroz e açúcar, eu poderia fazer um, um, um arroz doce. E ele pensou isso dentro da mente dele, mas imediatamente Radharani se manifestou ali como uma menina, ba -ba -ba -ba, o sábio. Olha aqui, ó. minha mãe mandou para você. O que? O quê que sua mãe mandou? O que, menininha? Uma menininha bem pequenininha, foi lá. Ela parecia Radharani. Né? Ele falou, nossa, eu sou tão afortunado. Uma menina daqui de Vrindavana. E ele pensa, essa menina... Então, Lali significa menina. Menina, você pode me dar um pouco da prachada que você tomou? Um dia ela me deu. E eu tomei de Xambaba. Eu tomei autista de uma menininha pequenininha, em Vrindavana. Eu fiquei muito feliz de Xambaba. E essa menina saiu correndo. E eu fiquei tão feliz porque ela parecia com um o de Xambaba. Ele está contando, um, fazendo um, parê um parênteses. Um dia ele estava fazendo, Shambhava estava fazendo um parikrama de, de vrindavana e ele estava com febre, tinha um vachinava com ele, um outro vachinava. E ele falou, hoje eu deveria fazer alguma preparação. Mas eu não tô, estou sem dinheiro, disse Sannyasi para Maharaj, eu não tenho um tostão. Ninguém me doou nada. Então, ele falou, venha comigo. Maharaj falou para ele, venha comigo. Ele foi numa vila que tinha ali, cheia de casinhas. Quem me deu inspiração para fazer isso, eu não sei. Eu fui batindo numa porta. Não sei porquê. Estava cheio de casas ali, eu escolhi aquela casa. Tinha portas abertas, eu podia ir na casa das portas abertas, mas eu não fui. Não sei por que, que eu fui nessa porta. Até hoje, quando eu me lembro, eu me pergunto por quê. Eu bati naquela porta, toc, toc, toc. E a porta se abriu. E uma pequena Radharani, uma menininha linda como Radharani, saiu. Eu fiquei surpreso. e falei, que menina é essa de 7, 8 anos? Ela falou, o que, Baba? O que, que você quer? Eu falei lá ali, menina, você pode me dar alguma uma prachada? Ela falou, sim, vem. A prachada está pronta. E eu e aquele sanyasi nos sentamos na varanda da casinha. E ela, como Radharani, Faria nos deu chapate e sabdi. Ela falou, pode comer, pode comer. Ela está cheia de sabdi lá dentro. Não fique tímido. E eu comi prachada até ficar totalmente satisfeito de Shambhava. E eu pensei, mas que arranjo é esse que Radharani fez? Nós estávamos com tanta fome. E essa menina lindíssima que parecia Radharani não serviu. Isso é um arranjo. E eu disse, olá Lali, ó oh, menina, muito obrigado. Ela falou, você precisa de alguma coisa a mais? E eu falei, não, estou satisfeito e fomos. Então, Maharaj ia até um lugar onde Balarama fez a raça. E, e ele ficava muito feliz lá. E tinha uma cobra enorme, apareceu. Ela caiu do telhado onde Maharaj estava dormindo. E ela estava sem sentido, a cobra. Ela desmaiou porque ela caiu. E depois a gente jogou água nela, depois de um tempo ela recobrou o sentido e saiu. Então, muito bem, Irupa Goswami estava nesse mesmo lugar, nessa mesma região, ele pensou, onde é que, que eu vou arranjar aqui? Não tem arroz, não tem nada, eu queria talvez um pouco de arroz e leite. Eu podia fazer alguma coisa, um paramana, para oferecer para Giriraj. Imediatamente uma menina apareceu, só que era a própria Radharani. E ela chamou eles, Baba Baba. Ó, oh, sábio, venha, venha. E ela falou, o que foi? Minha mãe deu isso aqui, ó. E ela colocou ali. E Rupa Goswami cozinhou aquilo, que era arroz doce, arroz com açúcar e leite. E eles ofereceram para Giriraj, para a deidade. Sanatana Goswami se sentou e ele foi servir. Uh, ele foi experimentar aquela preparação e quando ele colocou aquilo na boca ele sentiu como uma corrente elétrica um choque uma, uma, uma emoção muito forte ele perguntou quem que te deu esse arroz e, e Sanatana Goswami falou assim olha a partir de hoje não exprima nenhum desejo porque essa menina foi a própria Radharani você está disturbando ela, ela tem que arranjar alguém para te servir. Radharani veio para lhe dar leite. Por conta do seu desejo, você colocou Radharani para me servir. Isso não é apropriado. Não expresse não desejos no seu coração. Sanatana Goswami começou a chorar e Rupa Goswami também começou a chorar. E quem que honrou aquela prachada? Essa é a condição no coração de Chirarupa Goswami Pada. Chirarupa Goswami Pada era muito rigoroso. Se você percebe que um Vaishnava é muito rigoroso, tenha certeza de que ele é muito humilde. Essas duas coisas são interrelacionadas. Você pensa que é o contrário, mas não é assim. Você pode pensar ao contrário. Quando o Vaishnava for muito rigoroso, Significa que ele é muito humilde, ele quer seguir os passos de Prabhupada Bhakti em total, totalmente, é por isso que ele é rigoroso, o rigor não é porque ele é cruel, não é isso. Então, Rupa Goswami Pada estava lá escrevendo o Bhakti Rasamrita Sindh. Diva Goswami Pada estava abanando ele com um uh, abano. E você não acredita nisso? Você acha que eu estou contando uma historinha? Não é assim, isso tudo aconteceu de verdade. Os pais abanavam, os pais dormiam, a mãe ia dormir e as crianças abanavam os pais. O dia inteiro a mãe estava trabalhando, o pai estava trabalhando com dor aqui, dor ali. Então a gente massageava os pais e abanava eles, mas hoje em dia as crianças não fazem nada para os pais. As pessoas podem chutar os pais. Como é que eles vão conseguir bhakti agindo dessa maneira? Se um professor me ajudar, mesmo quando eu encontrava com os meus ex-professores, eu ia lá e falava, "Ó oh, Maharaj, obrigado por tudo. Eles falavam, ah, você cresceu, eu lembro de você, você é seu irmão. O professor falava, nós temos que manifestar essa gratidão pelos grandes professores, pelos mestres. Hoje em dia, é tudo, as pessoas acham que é tudo igual. Tudo uma coisa mecânica, o guru, discípulos, quem aprende, quem ensina, tudo é a mesma coisa. Mas eu tenho é, desprezo por esses mecanismos mecânicos. Se você me der 10 rupias com o seu coração, eu vou receber com honra. Mas eu não quero aceitar qualquer coisa de qualquer um. Eu sei como é com o coração da pessoa. Quem está dando? Para mim com que humor? Com que sentimento? De acordo com isso, eu aceito ou não? Não é qualquer pessoa possa dar alguma para mim e eu aceito, não é assim não. Então, Diva Goswami Padre estava abanando Rupa Goswami e ele estava escrevendo o Bhakti Rasamrita Sindh. Então, diante de Rupa Goswami Padre, eu estava diante do oceano. E nós poderíamos pegar, levar duas pedrinhas desse oceano, da, da, da, da beira desse oceano, para colocar no Esse meu bolso. Esse oceano é o Goswami Pada. Então, o que aconteceu? O Balabhacharya foi até ali. Ele acha que ele é um grande pandita. Ele sempre pensa nisso. Eu sou de uma família muito elevada, eu sou um grande pandita. Chirarupa Pagoswami Pada no Bajanakutir. Então, Maharaj está contando que lá existia, existe, o Yamuna está ali, tem uma floresta ali. Irupa Goswami escrevia num seu um Bajanakutira, uma cabaninha para adoração de Krishna, muito pequenininha. Ele perguntava, mas o que você está escrevendo? Ele dizia, olha, isso não tem valor. Não estou escrevendo nada, deixa eu ler. E ele disse, olha, pelo desejo de Mahaprabhu, eu estou tentando escrever aqui uma coisa. O Rassambra está sendo... O Rassambra está sendo? Então me dê o papel que eu vou depois editar. Ele falou, ah sim, muito obrigado. O disse para Rupa Goswami Pada, você me dá esses papéis aí, depois que você terminar, eu edito, eu checo o livro se você quiser. E Diva Goswami Pada, que era discípulo de Rupa Goswami, ficou bravo. Ele falou, meu Gurudeva, que é a própria Rupa Manjari, esse, esse, esse assim chamado Vaishnava vem aqui querer editar para achar defeito no texto. E Balabacharya disse, eu vou para o Jamuna e vou tomar banho. E Jipha Goswami Padra falou, Gurudeva, falou para Lupa Gossami, ele falou, Gurudeva, se você me permitir. Nós estamos com pouca água, eu quero ir para o Jamuna pegar água para a gente beber. E Rupa Goswami Pada permitiu, ok. Mas o ponto principal que Diva Goswami Pada queria corrigir esse Balavacharya. Ele falou, opa, peraí, peraí, aí. ele chegou lá na beira do rio. Ah, você estava lá servindo Rupa Goswami, né? Eu vi você. Olha, disse Diva Goswami, eu tenho uma pergunta. Que tipo de defeito você viu nos escritos do meu Guru Maharaj que você acha que você possa é, editá-los, corrigi-los? O que, que você quer dizer? Ele disse, que tipo de erro você achou nos escritos do meu Guru Maharaj? Então esse menino pequeno estava falando sobre isso. Então, Balabacharya começou a conversar sobre o texto com o servo de Irupa Goswami. E ele começou a, ficar, ele começou a suar, porque... As, as respostas desse pequeno Sevaka, né, de Jiva Goswami, eram tão complexas e tão perfeitas que ele ficou sem palavras. E aí ele tomou banho no Djamuna, Jiva Goswami tomou banho no Djamuna e voltou até Rupa Goswami. Jiva Goswami fez isso muito... Ele sabia é, Rupa Goswami não ia ter deixado ele correr atrás de Então, ele fez um, um truque. Então, Balabacharya saiu antes do rio. Ele, e foi até Rupa. Você me falou, quem é esse menino que veio que serve você? Olha, ele é filho do meu irmão Anupam, respondeu Rupa. Ele é filho do meu irmão mais jovem. Ah, é? Nossa, ele é muito bom. Ele é um grande prandita. Ele sabe muitas coisas tem um conhecimento vasto, disse Balabacharya Irupa Goswami entendeu que ele foi lá corrigir Balabacharya Irupa e e e Goswami voltou e, ele foi, e o Guru corrigiu ele, Irupa corrigiu ele ele falou, você é um grande sado, né? você é um grande sado, não é? ele é sênior a mim, ele é mais velho que eu ele queria corrigir o, meus, o meu texto e você não deixou? Ele queria me ajudar por conta da sua misericórdia sem, sem causa e você, não, você ficou. Você não pôde suportar isso, você achou ruim? E Diva meu Pada não falou nada, ele só baixou a cabeça. Vai embora daqui. Eu não quero ver você. Eu não quero ver você. Você pode ir para casa. E diga que você desenvolver humildade, você pode voltar aqui. Pode ir em direção do, do, do leste. Vai embora. Diva Goswami, padre, ficou sem ação. Ele chorou de, tão de um tal jeito que Priti Videvi, que a Mãe Terra estava quase para rachar. Ela é a Mãe Terra, ela estava para rachar diante das lágrimas de Diva das das Goswami, mas Rupa Goswami foi categórico, você tem que ir embora, você ofendeu o um meu sênior. E Diva Goswami saiu andando e chorando na direção do nascente. finalmente ele alcançou o lugar de um lugar chamado Baigalm. Maharaj está contando que já foi lá. Maharaj falou sobre três horas do Vrajamandala Parikrama. Uma pequena sinopse dessas experiências que ele teve ao peregrinar por o Eu comecei às três e às seis da tarde e eu ainda estava falando sobre isso. E Tarun estava se sentindo doente. O outro Tarun indiano que estava na Goxala com o Maharaj quando essa cena ontem aconteceu. Ele está adoecido. O Maharaj está contando isso para nos dizer que ele ficou nesse lugar de Nanda Maharaj. used to um pequeno uma está falando de um lugar Que, que foi reconstruído e, e, e, e, e arruinado várias vezes Onde Jiva Goswami Pada Se sentou e chorava, chorava, chorava, chorava Ele não comia nem bebia, só chorava E os brajavas estavam vendo Baba, o que aconteceu Ó oh, sábio, por que você está chorando? A pode fazer chapate para você? E ele disse, não, não porque você está chorando, quem bateu e você? Diva Goswami tinha uma beleza extraordinária. Como é possível olhar para eles? Se um dia vocês tiverem sorte suficiente, você puder olhar para Narutama das Thakur ou para Diva Goswami? Rupa Goswami Pada, Diva Você poderia imaginar que eles eram príncipes. Tinham tanta beleza corpórea. O Goswami Pada jejuou ali por longos dias e nenhum Brajabá se conseguiu dar nada para ele comer. Dê um tome um pouco de leite, por favor, ou um pouco de iogurte. Ele dizia não, só chorava. O que aconteceu? Quem bateu em você? Por que você está jejuando? Ele não respondia. Então, Sanatana Goswami, que estava viajando pela Índia, por acaso ele... Encontrou com o Diva Goswami, o Brajavas falou para ele, olha, tem um Baba ali muito lindo, a gente não sabe quem ele é. Como que ele chama? Não sabemos, mas ele não está comendo, não está bebendo nada. Ele só chora, escreve, não sei, alguma coisa. Aonde? Na nossa vila, você quer vê-lo? Sim, sim, disse Sanatana. Ele chamava um Sanatana Goswami de Bare baba. E Rupa Goswami chamava de Chote Baba, Pequeno Baba e Grande Baba. Esses eram os apelidos dele, deles. E Sanatana Goswami falou, sua filha já se casou? O que, que o seu genro faz? E as pessoas pensam que Saranta Goswami está já falando de algo material, mas não é nada material isso. Isso está ligado ao Bhajana. O nosso Hare Krishna, Hare Rama não é bhajana, mas quando eles fazem qualquer coisa, para aquilo é bhajana. Então, eles foram em vários lugares ali. Sanatana passeava, fazia parikrama por ali. Então... Quando o pai de Krishna, Nanda Baba, estava em Gokula, ele existe eternamente, mas existe o passatempo dos movimentos dele aqui. Então ele tinha um cofre. Raya, é em sânscrito, Significa propriedade, tesouro, o cofre da propriedade, onde as pessoas põem tudo de valor. Quando Nanda Maharaj foi para Nandagam, aquele tesouro foi transferido para Koshikela. Então, finalmente, o que acontece? Então, de onde vem o nome Baigam? Porque um dia, Nanda Maharaj estava lá, e ele não conseguia entender que horas eram. Ele pensou, talvez deve ser quatro horas, cinco da tarde. Deixa eu tomar banho no Yamuna e fazer meu Bajana. Mas o cálculo estava errado, foi por desejo de Krishna. Era um dia a uma da manhã da noite. Então, um dia Nanda Baba foi tomar banho no um lago, no rio. Ele foi raptado por um mensageiro de Varuna, por um servo de Varuna. E ele gritava lá, lá, lá, filho, filho, me salve, Krishna, Krishna, me salve. E ele foi abduzido por esse mensageiro de Varuna Deva, do rei da água, do devata da água, do semideus da água. E Krishna mergulhou no oceano e foi até Varuna Loka. Como é que você ousa levar meu pai? O Krishna disse para ele: ele falou, eu levei seu pai para poder ver você. Hoje em dia, uma pérola que eles usavam naquela época, se você der 20 milhões, você não consegue comprá-las. Não é nada perto das joias daquela época. O sândalo, um pedaço de sândalo de um quilo. Sabe qual é o preço de um pedaço de quilo de ch chanda. Você não compra isso nem por, por 20 mil lacas, Não, 20 lakhs. Por 200 milhões de rupias ou 2 milhões de rupias. 2 milhões. Então é por isso que essa cidade chama-se Significa medo o medo de Nanda Baba quando ele foi raptado. Dessa maneira, o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Então, Nanda Baba foi liberado. E o Maharaj está explicando que na verdade essa punição de Rupa Goswami foi uma misericórdia Porque naquele momento Diva Goswami começou a escrever os Sandarbas. Então foi para que ele escrevesse, para que o discípulo escrevesse os Sandarbas Que o Guru tinha expulsado ele Era um arranjo de Krishna então, Sanatana vai até ali e descobre, nossa, é o meu querido Diva que está aqui. E Diva começou a chorar e abraçou as pernas de Sanatana. O que aconteceu, meu filho? Ele não conseguia falar. Diva não conseguia falar. Diva Goswami não conseguia falar. E ele entendeu. a ah, grupo Goswami, o guru dele, expulsou ele. E ele disse, meu filho, venha comigo, venha comigo. Não, ele vai ficar bravo comigo, ele vai me jogar para longe. Não, não, venha comigo. Venha, eu estou com você. Então, ele levou o Diva Goswami Pada até lá. Mas Diva Goswami se escondeu, porque ele tinha medo de tomar um tapa do Guru, de tomar um puxão de orelha. Ele ficou escondido atrás de uma árvore. E Sanatana encontrou com o Rupa. E Rupa Goswami prestou reverência a Sanatana Goswami, que era seu guru. E deu para ele um lugar para ele se sentar. E Sanatana Goswami Padre não estava falando de maneira direta. Em Hindi, geralmente nós usamos uma palavra, essa é a expressão. Significa, para quem é inteligente, meia palavra basta. So, when, é um ditado indiano. Então Sanatana Goswami fala sobre Divedaya. ele fala, você está escrevendo sobre Divedaya, okay. mas Divedaya é algo que and você só usa para o livro? Misericórdia para as Jivas. Só existe no livro? Só no livro se fala de Divedaya ou na vida real. O que você quer dizer com isso? Perguntou Rupa. Eu quero dizer o seguinte. Dividaya, misericórdia para as divas é algo fácil para falar, mas se você não faz isso na vida, o que, que acontece? Então Rupa Goswami finalmente realizou que ele estava falando de Diva, de Diva Goswami. E Diva Goswami foi chamado por Sanatana, venha, meu filho, venha. E Diva Goswami não conseguia nem olhar para o Guru, porque ele estava com os olhos cobertos de lágrimas. E ele chorou e se jogou aos pés de lotos do Guru. O que, que ele fez? Que você ter punido ele dessa maneira, disse o Param Guru, né? Disse Sanatana. É o dever do discípulo proteger a honra do Guru. Ele protegeu sua honra por, porque esse é o discípulo original. Ele vai proteger a dignidade da Gaudiya Mata transcendental. Caso contrário, trata-se de um trapaceiro. O discípulo ele vai proteger o Siddhanta, a dignidade da Gaudiya Mata transcendental. Então, o que, que ele fez de errado? Jiva Diva queria proteger a sua honra, nada mais, e você mandou ele embora, essa é a sua misericórdia. E Rupa Goswami Padua começou a chorar e abraçou o Diva, e daquele momento em diante Grupa Goswami dava todos os seus textos para Diva corrigir, para ele editar. Você pode realizar isso? Quem eles eram? O Guru dando a responsabilidade da edição para o discípulo? Você pode checar e editar. Entende? Ele era a Diva Goswami. Pakrindotakur dizia, um pandita igual a Diva é impossível de encontrar em todos os universos. Mesmo entre os demissemi deuses não se encontra um pandita como ele. Um sábio tão perfeito. É como se Radharani pessoalmente fizesse algo através do seu corpo. Porque aquele tipo de gramática do sânscrito ninguém poderia escrever. Ninguém poderia escrever uma gramática como aquela, um texto como aquele. Ele relacionava tudo com os nomes de Krishna. Janardana, Trivikrama, Vasudeva, Krishna, Narayan. Para que as pessoas não perdessem o bhajana ao ler aquele texto. Tudo estava conectado com Krishna. Diva Goswami, pode escrever uma gramática do sânscrito toda baseada nos nomes de Krishna. Como é possível? Como no Vedanta Sutra, Atatobrahma Uma expressão que contém tudo. Então Diva Goswami Pada recebe essa responsabilidade de Rupa Goswami. Então ele será o último Rajpatra do Vishwa Vaishnava Rasa Saba, daquela época, disse Maharaj. Hoje em dia, essa Associação Internacional dos Vaishnavas virou uma brinqueda. Mas naquela época, existia realmente uma Associação dos Vaxinavas mundiais. E quem poderia quebrar regras e regulações naquela época? Mas hoje em dia, todo mundo quebra tudo. Se você estabelecer o Sidanta, eles vão te bater. Se o um fica com uma mulher nos últimos 30 anos, eles não falam nada. O um sannyasi vai ter três filhos e filha em diferentes países, e todo mundo fica quieto. Todo, ainda é vestido de sannyasi. Isso é a condição do presente. Esse é o Vishnava Vashina Saba de hoje em dia. Ah, eu fico muito triste de, de falar sobre isso, eu não gostaria de falar sobre isso. Mas eu sou forçado a corrigir as coisas. Essa é a condição do momento. Hoje em dia as pessoas procuram dinheiro e poder. Ah, o siddhanta verdadeiro? Ninguém quer saber. Só o siddhanta dos tolos eles querem escutar. Quem escuta o Siddhanta de Verdade? Se você perguntar do Siddhanta de Verdade, eles não conhecem. Então, eu não pude falar nada sobre Rupa Goswami Pada. Eu não pude falar nada. Ele é um infinito oceano. Em primeiro lugar, eu oro aos pés de lótus de Irupa Goswami, padre, para que ele possa nos abençoar. Para que nós possamos, pelo menos, entender as glórias de Chila Rupa Goswami. Então, nós oramos aos seus pés de lótus. Nenhum Senhor Supremo pode retribuir a Rupa Goswami Se o Senhor Supremo tivesse, quisesse retribuir a Rupa Goswami por toda a eternidade ele não poderia. E agora nós vamos falar sobre uma grande personalidade. Um, não uma personalidade material, um companheiro eterno de Krishna e de Goranga. O seu nome é Goridas Pandita.